Você falou do Espírito Santo e que eu sou a Bueira Estelar Grandeador, tipo Mufasa, tô no topo da cadeia alimentar. Oh! ficar na minha frente, meu mano, mas você não alcançou. Eu realmente matei o pité do busão porque eu já rimei muito no metrô. E... Fazendo que hoje cê fica no quase, já que você quer fazer companheiro pro seu amigo, hoje você vai morrer nessa fase. O Espírito Santo sempre é um estado de morte. Ele falou que eu passei da primeira fase, porque eu dei um golpe de sorte. Na realidade você é um pedestre, eu tô voando passar o Silvestre. Eu tenho a última capa na não né? Golpe de sorte, é um truque de mestre. Tudo que eu já vou fazer improvisado, por isso que agora sabe que você é moleque, cê é do só não vai azular, porque senão vai ser igual. correr onde cê nem pode pensar, onde é, onde vai somar Sem maldade, mas se tem ouro aqui, certeza vai dar nada garimpar é a tá parceiro sem maldade, por isso que agora sabe que na rima não mataca Até por causa que eu vim do bronze hoje eu quero ouro Por causa que minha família não se sustenta de lata Se você não fazer a sua alma, você vai ser logo eliminado. Eu sou eterno, do nada você veio me citando. Agora você pega o palito e o terno. Sabe que agora eu tô te matando. E na verdade você sabe eu tô eterno Na verdade você vem acelerando e comprou o seu passaporte pro inferno. Os que eu faço isso, mas o hip hop pra mim tá sendo bem foda, sabe que é meu compromisso? Esses caras tão achando que são os melhores, mas na minha frente eles são babaca Você é o tipo de mano que sempre acelera e sempre teme quando eu mando caraca Tá vendo isso? Tá vendo como você é opaco? Tá vendo como seu grano tá se parecendo com esses olhos, diabo? Tá vendo agora que eu tô matando? Tá sabendo por que é compromisso? O hip hop é me foda, acelera demais, mas você nunca vai ter compromisso Eu não vou ficar acelerando, você sabe que com certeza você sabe que eu tô contra corrente Na verdade você tá até rimando E tá tendo na visão turva Vai muito bem aí, Ayrton Senna Se pode morrer na próxima curva visão Tá vendo como tem pra ser uma confusão Quer que eu faça rimar com a minha alma? Você já sabe que eu sou verdadeiro A minha alma transparece tudo É muito negro, pois eu não tenho dinheiro Isso que eu toma cuidado Vezes, todos os meses continuando você tá sabendo por isso que eu passo por vezes você tá achando que passa é melhor por isso que você tá enterrado tipo bônico na TV Ah morre diabo Então pessoal deixa o like ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada rumo aos 520 mil inscritos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 de rua se não fosse o seu Jorge, esse está na rotina que eu faço pelos ares cortando foi um pagode, no estilo chad de pilares. Aqui por é, isso que eu faço, arrimo no cadeprino, só que eu dou risada, seu Jorge na quebrada, o foda-se para que morar no condomínio. Sabe que eu chego na linha, eles tão falando que eles só querem as gloria, eles querem a poder, querem as bronquia, eu A ela é tipo uma escopeta. Aí, Galactus, eu sou surfista prateado. Eu te matei no seu planeta. Hoje você tá fudido, meu mano, porque eu sou a essência de Nego Drama. Lá no quarteto fantástico que eu faço com essa plateia, eu deixo ela em chamas. E você tá fudido, você vai tá no meu lugar. Porque hoje, meu mano, eu vi que na sua cabeça você vai se esquentar. Porque você pode ser os Snorlax, mas agora você não é Pokémon. Porque eu tô com uma pedra bruta e ela não causa sua evolução. Esse mano tá fudido, ele é preto fosco, é por isso que você vai perder Porque você tá de frente ao preto luminoso E é por isso, mano, que você perde Porque tá em prol, é por isso que eu pesco com anzol Eu sou o Blade caçando vampiro Você é o Eduardo, brilhando no sol E pra você mano nunca deu onda Isso daqui é diferente no sangue E Zermax é dobrando no tatame Tu tá fudido que eu sou do Japão Pra você é onda, surto do tsunami oh! é o melhor cara desse MC Você surfando sempre nessa onda E eu te matando, tu vira sushi Mas é daquela, e Zermax vem ganhar a medalha Porque meu parceiro MC Dourado oh! Você nunca que pega Tu tá vendo mano como é que tua rega não prega e, e é por isso meu mano Que o fardo você não carrega Olha, Como é que eu te digo meu mano Que eu passou na rima tu tá afogado Você tá morrendo por isso meu mano Vê se respeita Medina Olha como é que eu cheguei bem assim Mano pra mim tá notório o Único carioca que tá aqui tudo no teu nome Eu sou dono do cartório oh! Pai, falei que eu era o um carinha que mora logo ali Aí Rochelle me desculpa, hoje eu matei meu pai Porque você pode até ter dois empregos Só que você nunca deu a vida Ele é careca e falou mal dos careca. A sociedade não prospera pela classe desunida não, Você nunca vai ser desunida Só que na verdade você se envolve Salve pra Rochelle porque ela não toma linda Daqui a pouco você toma sorriso e vai até tomar xarope Isso que eu digo. você tem que entender Que agora eu dou a uma... minha prosecção Você pode falar de tudo o que você quiser Te toma uma e depois fala do ticket de refeição Mano, tu que eu vou rimando, tranquilo, você tá travando enquanto eu tô muito calmo e desalmado. por isso, você dá ticket de refeição. Só que hoje cê não vai ganhar a comissão. Manda um salve pro Rochelle, que é minha mãe. Toda vez que cê faz merda, ela assina a demissão. Ah! Ah! Eu faço emprego, e com certeza eu posso free. Um dos meus empregos é entregar jornal. O segundo do emprego é chegar aí e despoca por aqui. Ah! Ah! Ah! Ah! Eu sou tipo juros, só que você sabe que eu sou legal. Independente de qualquer situação, sou tipo juros. Eu não tomo xarope, mando frango. Verdadeiro, já que você falou que entrega jornal um cachorro correndo atrás de você Eu tô de vida, de raça, e Brasil Hoje eu matei o rei do trio Depois daqui não vou tomar xarope, eu vou tomar ricotril Só que na verdade, Fábio, você é estorno Você tá tentando até matar o um Zuluzão Só que você sabe que agora você tá louco Você falou que você é um cachorro pequeno, é um pit E na verdade é só escloto Eu sou um bicho, é bem pequenininho Mordei só canela e você voltou mancando pra casa Por isso que agora eu tô matando solução ilusão, não é Você já percebeu, Deus me deu o dom da palavra Acho que agora você vendo o mordidão. Então vai no médico e toma sua vacina de raiva com Agora com certeza você se encarna Voltei mancando pra casa Pulando numa perna só, ele se fodeu porque eu sou